Olá! Esse é o meu primeiro plantão e eu pensei muito sobre o que eu ia falar com vocês. Esse é o primeiro vídeo que você assiste? Então vem comigo que hoje eu vou falar dos meus assuntos favoritos, matemática e exatas. Meu nome é Mauro Belmonte, sou professor de matemática do Descomplica e hoje nós vamos falar sobre como estudar matemática e exatas. Vamos para a primeira dica, matemática básica é essencial. Não adianta você chegar no vestibular e começar pelas questões mais difíceis. Vocês têm que começar pelas mais fáceis. Se começar pelas mais difíceis, vai dar ruim. Tenha, simplesmente, a matemática básica. Potenciação, radiciação, é, regra de três simples e composta. E o Descomplica tem a DEX para vocês fazerem os exercícios. Matemática é prática. Prática leva à perfeição, então façam um exercícios que vocês vão sempre se dar bem e jogar a nota lá para cima. Vamos para a segunda dica. Teoria é muito importante. Você não vai chegar no Enem e fazer uma questão sem saber do que você está falando. Estudar a teoria é essencial. Você precisa dominar os assuntos como função afim, função quadrática, teoria também é importante para isso. O Descomplica te dá acesso a provas corrigidas em vídeo para você não fazer feio na hora do Enem e chegar lá sabendo tudo. Vamos para a terceira dica. Interpretação de texto é essencial até na prova de matemática. Muitos pensam que interpretação é só para a área de humanas. Não, matemática também precisa de interpretação. Às vezes você chega numa questão e o enunciado ele tem uma pegadinha que, se você interpretar, você sairia bem. Ou o enunciado também te mostra uma dica para como você resolver aquela questão. Então, as dicas são, organize as informações, se atente às figuras e se atente aos detalhes, que você vai se sair muito bem. E aí, galera? Estão gostando do vídeo até aqui? Se estiverem gostando, comentem aí, que eu posso passar a tarde inteira com vocês, respondendo algumas perguntas, ou até fazer uma parte 2 aqui desse vídeo. O que acham? Quarta dica, a calculadora é sua inimiga. Ah, prof, mas eu gosto de usar calculadora, ela me ajuda muito. Mas quando você chegar no vestibular, quando você chegar no Enem, isso vai te atrapalhar, porque você está esquecendo de trabalhar seu cérebro com cálculos. E como a gente faz isso? Como a gente soluciona isso? Questões, questões e questões. Matemática é prática e resolver questões mentalmente sempre vai te ajudar. Ah, e já que eu entrei nesse assunto, aqui em cima tem um card de uma professora maravilhosa, a mais bonita de todos os bonitos, Luana Ramos. Nesse vídeo ela vai estar te ensinando um macete para vocês melhorarem na matemática e acertarem mais questões. Quinta dica, tenham metas definidas. É o que eu já estava falando, priorizar é tudo. Você sabe que a prova de matemática ela tem um peso grande, você sabe também o tempo que você vai ter e quais são as suas dificuldades e as suas facilidades. Agora é traçar uma meta em cima disso. Ataque o que você tem dificuldade e revise o que você tem facilidade. Assim você consegue equilibrar as coisas. E tenha certeza, não dá para estudar tudo. Fique com a consciência tranquila se você não souber tudo. Tenho empatia por você, beleza? E aí, galera, já estão estudando para o Enem ou ainda vão começar? Para vocês, tem um link na descrição para assinar o Descomplica no precinho, ó, camarada. Além dos benefícios que eu citei, temos também correção de redação, monitorias e outras coisas. Então, corra para a descrição e assine o Descomplica. Vem com a gente! Então, se inscreva no nosso canal e dê um like se você gostou do vídeo. Até a próxima, gente! Foi um prazer estar com vocês. E para finalizar, aqui do lado tem um vídeo com os assuntos que mais caem no Enem. Clica para assistir. Perfeito, pode cortar.